Bom, eu encontrei ali lá do outro lado, é o barreiro do Juma. Sempre Juma vivia por aqui. Aquela barreiro os seus invasores estão matando bicho. Anta, veado, mutum, um estão matando. Mas eu estou vendo ali, tudo essas é as coisas. Que, nas ervas, reserva Juma está invadido. Mas tem que providenciar urgente, urgente mesmo. Mas está tudo ali, eu estou vendo o barreiro ali. Mas não dá pra mim atravessar lá do outro lado, pra mim ver direito. Mas o, o rio tá cheio. Eu acho que vocês já podem perceber esse rio aqui. Mas daqui a pouco, já é um... Já é um seis horas da tarde, né? E eu vou ter que voltar, porque eu tô sozinho. E avisar a galera. que a galera tá cansada. É, por enquanto eu tô sozinho, né? andando, os caminhos de invasores, os caçadores e eu vou descansar também com os outros está todos descansando né, eu vou ter que voltar no barraco agora, tá muito tarde, já é 6 horas da tarde e lá com esse povo né, que o que o povo vai falar daqui a pouco, o que vão falar e, e já está escuro, já é 6 horas da tarde Acho que é uns um seis e meia por aí já, e tô andando até agora, né? Vocês estão vendo escuro que tô andando, mas é a luta essa mesmo. Vamos até o fim, vamos lutar. Vamos até o fim, é uma luta muito grande que vai ter. o sal ali na boca, né? No pau nós escreviam no pau, deixava ali. Hum, não compensa, não. Nós, lá no Ronônia, nós temos cabeceira do Rio Tem maneiro mais grandes que esse aqui. O pessoal vai, vai, vai. Então, quem não consegue pegar o cara? Beijo, Vamos saber se eu vou fazer filmagem aqui. not braze aqui Escapamento de invasores nas Ela Juma, Juari eu tô filmando, é, largaram o sal aqui e mataram a caça, motum e peixe. Estão comendo esse bicho aqui, aqui é o acampamento deles, do vidro aqui, eu vou seguir uma viagem para frente né e se assim, encontrou alguma coisa aí né, largaram as coisas aqui, é, suco, colocaram as coisas aqui que deixaram tudo, aqui os <risos> fizeram aqui né, agora eu vou procurar os caminhos deles, onde que vamos encontrar eles E foi pra lá. E como nós chegamos no Joari? aqui, ele é do Juma, que foi invadido até a terra do Juma. É, primeiro nós encontramos agora essa picada nova, foi vertida. E nós estamos aqui no acampamento deles aqui, escondendo peixe. Mas acho que a gente vai acampar aqui, né? E... Acabamos de chegar por aqui, no campamento dele, uns quatro horas da tarde. E vamos ver se eu segui a viagem, para ver se... É, é os campamentos deles se encontram aqui, né? Eu... Eu tô sozinho aqui, nos campamentos deles, mas a gente vai mostrar. Mas eu, eu acredito que a FUNAI providencial urgente, né? caçaram aqui eu vou ah não, beira do rio aqui eu acho que eu já andei esse andar aqui eu acho que eles montaram um barreiro esconderam alguma coisa aqui né e dormiram mas é e eu acredito que tem muita coisa aqui, que pegaram foi muita caça. Aqui, para eles pular um banho no rio, né? Um lugar bom. Eu vou seguir uma viagem. Vou ver se encontro alguma coisa por aqui ainda. Mas eu acredito que vai dar tudo certo esse trabalho nosso. Nós vemos de olho. É muita coisa que está acontecendo aqui. Eu vou ver... Consegui uma viagem para ver. Mas acredito que tem alguma coisa mais ainda aqui, mais importante, que eu vou encontrar. Mas estou sozinho, mas eu vou lutar. A luta vai ter. Mas tem um gente de acampamento ali, nossa turma galera, Tá me esperando ali. Vou ver o que está acontecendo aqui. A frente. É... Tem um carregador aqui. Essa do Barreiro, né? Muito carregador bom. Bom mesmo. Eu vou.